E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui Negócio seguinte, já fiz vários vídeos é, reagindo a esses mods que deixam o GTA ultra, mega realista Mas hoje eu vou fazer algo diferente com vocês e eu recomendo É o negócio seguinte, eu não tenho um monitor 4K Só que eu tenho uma TV 4K Ali ó TV 4K E hoje eu vou fazer um react diferente, né? Eu vou ter a sensação de estar tá assistindo Com um desempenho é, Em 4K para ver Como que tá Eu não sei se pra vocês vai estar tá o que vai estar tá pra mim, né? É, mas eu recomendo Se você tem um monitor 4K, coloca em 4K E se você tiver uma TV, assiste em uma TV em 4K Beleza? Parece que tá bem bonito, mano Então eu vou dar o play aqui, tanto no, no, no PC aqui E eu vou assistir ali pela TV Beleza? Então, cadê o meu controle aqui? Deixa eu dar o play Vou dar o play aqui Pera aí Muito bem, a mesma coisa que vocês estão assistindo Eu tô assistindo lá Ó, as imagens tá bem bonita Peraí Nossa, mano pera aí galera Caraca, mano Vou baixar a TV aqui porque eu tô Escutando no... Vai dar um delayzinho Porque eu não consegui clicar os dois juntos Mas não tem problema Eu vou só assistir aí será que tá em 4K? Sim, galera Tá em 4K Maluco! Caraca, nem parece GTA. Como eu disse, galera, eu não sei se o que vocês estão assistindo no meu vídeo é a mesma sensação. É a mesma sensação do que é... eu tô assistindo na TV. Sinceramente, eu não sei mais que o um negócio tá incrível. Tá, mano. Cara, o cara sempre coloca, né? GTA 6, gráficos, etc e tal. Deixa eu ver aqui, tá, tá em 4K no, no monitor aqui. Tá em 4K, vocês estão vendo aqui, ó. 4K. Mas na TV, mano... Caraca... Cara, deixa, deixa eu falar um gráfico... Parecido. É o gráfico do PlayStation 5, mano. É o gráfico do PlayStation 5. E uma, que tem o. O YouTube que ele dá uma, uma quebrada na qualidade, né? O YouTube ele. Você não consegue perceber. Né? Tando num, numa TV. Assistindo uma TV. Você assistindo no YouTube. Mas. Eu tô impressionado, mano. Eu... Tá lindo demais, mano. Tá lindo demais. Eu nunca tinha visto assim um 4K legal mesmo. Olha isso, mano. Esse carro aí é do Cyberpunk, né? Esse carro aí é do Cyberpunk. É, inclusive, eu comprei o Cyberpunk e não joguei. Tô esperando sair a versão PlayStation 5, provavelmente vai estar tá melhorada. Apesar que voltou pra PSN, né? A PSN tinha tirado do catálogo, voltou. Mas o jogo ainda tá ruim, mano. Assim, não tá como tava no início do lançamento, mas ainda tem bugs. E eu, como sou um cara que gosta de fazer platinas nos jogos, é muito ruim é... um jogo propaganda aqui mano é muito ruim o jogo bugar tá ligado você tá lá jogando lá e você aconteceu isso comigo no no no Mad Max é, eu tive que jogar 200 horas no Mad Max eu fiz tudo todos coletáveis e tal e bugou um troféu ficou faltando um troféu e eu fui ver relatos que é... para uns bugaram para outros não Aí a Warner, ela anunciou que iria desligar os servidores, porque tem um troféu lá que precisa do online. Você não joga online, mas esse troféu precisa, porque ele, ele pega sucata quando você tá com o console ali não desligado, mas tá ali né, no, no home, ali, no, no layout ali, ele fica catando sucata pra você. E aí eles, eles anunciaram que ia fechar o servidor Aí eu voltei a jogar Por esse motivo Mas é muito frustrante, cara Você pegar um jogo e bugar, crachar é... e no Tá acontecendo muito isso No, no, no Cyberpunk, mas aquele carro que tá Nossa, tô falando aqui, o carro já passou Caraca, esse carro é bonito, hein, mano Carro bonito mas, mano, olha isso, velho. Caraca, aí parece GTA, mano. Cara, se o cara... Se tivesse o um mapa bonitão do Vice City, você poderia falar, é Vice City, é Vice City. É... GTA 6, que tudo indica que vai ser em Vice City, né? E eu acredito que vai ter mais mapas, né? Com a capacidade dos consoles. Lembrando que o GTA 5 saiu lá no PlayStation 3, né, mano? já É aquele jogo que é, né? E... GTA 6 provavelmente aí vai ser nos High City e acho que vai ter outros mapas. Mano, tá lindo demais, mano. Eu queria jogar o GTA com esses gráficos aí. Eu ia zerar de novo. Bom, vai sair PlayStation 5, quem sabe, né? Vai, vai vir com esses gráficos aí. E eu vou jogar novamente. Platinei o jogo no PlayStation 3. Platinei o jogo no PlayStation 4. E quando lançar pro PlayStation 5, eu irei fazer a mesma coisa, certo? E vou trazer vídeos, claro, mas se for assim, se for assim, falo pra vocês, cara. Mano, o brilho assim, cara, o brilho do, do, da água, cara, é impressionante, velho. É impressionante. Olha isso. Lembrando que o vídeo original tá na descrição, galera. Caso você queira acompanhar o vídeo original, lógico, termina de assistir o nosso aqui. Você acompanha... Mano, mano Sério, velho. Sério, sério, sério, sério. Lindo demais, mano. mas velho. Deixa eu olhar aqui se tá saindo o som, porque <risos> faz um tempo que eu não gravo o vídeo. Ah, me segue no Instagram, tá aí na descrição também. Olha essa região do Travel iluminada, mano. Que louco. Louco, louco, louco demais, mano. Eu te falei, é... eu nunca tinha visto... Eu já tinha até pensado quando eu peguei a TV 4K com o PlayStation 5. Até pensei, pô, eu vou fazer um vídeo desse assistindo no, no, no, numa 4K pra ver é... as diferenças e tal. E tá... Mano, tá muito bonito, velho. Muito... Olha o ali no... Barro no carro, mano. Tá um delayzinho, galera. Do que eu tô achando aqui. <risos> é, não tem problema não, velho. Mas... Muito linda, mano. Caraca, esses carros aí. Carro verde lindo, caramba. Véio. Que marca é essa? Véio? Sinceramente, eu não sei que marca é essa. Olha, cara. <risos> Mano, mano, eu tô... Sério, tá muito lindo, mano. Como eu falei, se, sai... se o GTA 6 e a versão do Playstation 5 do 5 for assim, e com, lógico, um novo jogo e tal, não sei o que, não sei o que, muitas coisas e tal, caraca, vai quebrar o mundo dos games, mano. Vai ser um... GTA 5 já fez isso, né? Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Só foi pra fazer esse react aí, vendo a, a diferença de assistir no monitor e assistir uma TV 4K. Ou no monitor 4K. E realmente o bagulho fica insano. Como eu disse, não sei se pra vocês vai estar tá com essa qualidade que eu tô assistindo aqui. Mas como eu disse, É... Vê o vídeo lá, clica no vídeo lá. E é isso, se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal, obrigado pela moral pra assistir, até a próxima e fui!